No vídeo de hoje eu trago para vocês o Destruidor de Ejaculação Precoce. Tá? Essa é uma série de vídeos que eu tenho feito aqui no canal, tá? onde trago os melhores suplementos, os melhores gels. E hoje eu estou trazendo aqui para você o melhor método caseiro para tratar a ejaculação precoce. Para tratar, não, para curar definitivamente. Tá? Mas antes de mais nada, fica nesse vídeo aqui até o final. Não sai desse vídeo que eu preciso fazer te alertar de algo muito perigoso. Que está acontecendo aqui na internet nos últimos tempos, tá? E cuidado para você não ser enganado. E já vai se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativando as notificações tá? para você não perder vídeo nenhum e deixando o seu like. Cara, eu nem tenho muita coisa para falar desse método aqui. Porque realmente é o, o melhor método caseiro de exercícios que existem no Brasil, tá? Como é que funciona o destruidor de ejaculação precoce? São exercícios, tá? Do assoalho pélvico, quando você vai fortalecer a estrutura do assoalho pélvico, o assoalho pélvico são esses músculos que ficam entre a sua bexiga e o seu ânus, o seu pênis, essa parte inferior, tá? Vamos botar aí essa região do, do testículo e o ânus, ele chama de assoalho pélvico. Você identifica bem esses músculos quando você vai urinar. Você vai urinar, você prende a urina, é, quando você é, contrai o ânus, são esses músculos aí, tá bom? Então você vai aprender. A fazer exercício conhecer todos esses músculos tá? do assoalho pélvico para você controlar a sua ejaculação de forma natural ou seja você só vai ejacular quando você quiser ejacular tá então isso aí é muito mais poderoso do que cápsulas do que gel porque você vai controlar de forma natural claro que se você usar o gel usar as cápsulas vão auxiliar mais ainda tá mas esse método aqui é absolutamente incrível tá é um e-book é um livro com todos os exercícios passo a passo de forma gradativa que você vai ter que fazer tá bom então aqui tem os depoimentos aqui assim já de cara te fala que é totalmente confiável é o melhor do brasil você pode ir com tudo você chegou aqui porque você estava com dúvida né para saber se será que funciona mesmo será que isso é verdade será que isso não é treta? a gente sabe que aqui na internet tem muita safadeza mas pode ficar tranquilo, esse é um canal muito sério apesar né, das thumbnails aí que você vê bem engraçada mas é um canal bem sério, bom? então a compra do produto é um produto 100% natural, caseiro, tá? e a compra totalmente protegida e garantida o site tem o um certificado SSL, que é o certificado de segurança do Google e você tem 47 dias de garantia incondicional é, é, é usou o método tá fazendo dentro de 47 dias você não gostou não teve resultado vem aqui no site manda só um e-mail e pede a devolução você vai ser devolvido todo o seu dinheiro sem nenhuma burocracia tá bom então assim totalmente confiável só um alerta que eu tenho que te fazer cara muito cuidado porque o que aconteceu com os produtos né físicos que piratearam, estão pirateando é, as cápsulas, os gels, tá? Infelizmente são produtos que estão bombando no mercado, então sabe que tem bandido em todas as áreas, piratear os produtos, estão vendendo aí no mercado livre, no LX, no mercado negro, no Facebook. Então cuidado, só compre no site oficial e a mesma coisa quando de ejaculação precoce você corre o risco de entrar num site clonado, num site pirateado, você vai efetuar a compra e não vai receber o produto, ainda corre sérios riscos aí com o seu cartão de crédito Então esse site aqui é confiável, o link que tá na descrição aqui é o link oficial do produtor oficial, entrou no site, olha só, você observa aqui, ó. tá vendo aqui esse cadeadinho? é a segurança do site tá se você vê um site clonado com esse mesmo endereço aqui tá é muito difícil encontrar com o mesmo endereço tá mas se vim com o mesmo endereço que eles fazem tudo mas ele não vai estar com o cadeadinho aqui tá entrou nesse link aqui tá com o cadeadinho fica tranquilo que você tá totalmente seguro tá bom então é isso espero que você goste muito faça uso e tenha excelentes resultados, tá então Fica com Deus aí, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.